no rima vai ter Detroit Porque pra mim cê é fraco, não tem rima no pente Eu rimo em todo vídeo, tu se limita a vertente Por isso me yeah. evolui, o MT conclui Cê é um dilúvio de rima, rima MT dilui Seu é um nível diluindo como se fosse um copo Pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo oh. como assim me limita em uma vertente Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente Cê vai entender, só que matar em falta Rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta oh.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 sabe eu vou dar os dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez. O fofoqueiro interestadual. Uou! Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau. Na interestadual, sabe que você é um mané. Não é da, de, mas do alê mas te ganhei dando um molé. Mas o Alien não tá aqui, ali, a lá, tão te chamando ali. Uou! Você perdeu e mano não manda bem No seu mesmo flow, eu matei o Detroit Man não, não, eu sou o Detroit Man Eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man Você é o Detroit Mentiroso oh! Oh, yeah, yeah, yeah. É ali ou é ali, calma que eu vou para quitar Se tem o um MC famoso ali, você já vai ali babá oh.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 você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua fita que engatilha. Você é que nem adoração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Oh! Oh!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 Se receio que eu rimo por amor e não por fortuna Aí plegói de direita Sabe o que cê faz com esse dedo do meio Usa certo numa urna Ô, Vem, o certo o do... É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio eu vou usar certo numa urna Se sofreu quatro já sabe que esse ano é lula <risos> aí, aí Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou E sem papo assim Mato ele, isso é surreal É sonho de Lula, te mato estilo Charlie Se é estilo Charlie é ponto indestrutível, Porque se fala pra porra, mas no eu sou meu nível Fala que é Lula, isso aqui ah, é o procedência Já Lula é um funcionário, isso nunca afetou você Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso Parabéns pela sua agressividade do urso É Lula no Sol, estilo chorão, eu sou moderno Tenho meu lugar no Sol e você ser o lugar do inferno Se eu vou pro inferno, eu gravo um pit com o cante. Mas tá do nada, Sabe o que, que eu acho estranho? Eu acho esquisito. Que é capaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais rude. Nossa, olha a ideia é dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Aê. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Só graça tipo jogador de futebol, faz gol de jaborani Vou tomar seu celular, ô oh filho da ai, ai, ai, aê Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima Vou tomar o um celular que sua mãe importou da China meu Deus, do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Aê, falou de violani, esquece, a mãe tá decorada O caso desse aqui é esquece a sua levada Mas calma aí, o que cê falou, a rua não tá curva Cê falou jabulani, vaco de homem não faz curva uh! Vamos deixar pra depois, Nós que faz curva, é só tem segurar R2 que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreno abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você oh. é o teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo Lucifer, não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir pepita. De inferno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você não é MC. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu caso nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim. Inferno, seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. Pois o Brasil, ele tem batalha de ti Seu inferno é o Brasil, o meu céu é CBC Sabe pra mim? Aqui você foi pivete Vai perder por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o um inferno, não é 666, é 17 O rap tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa, Jota. Você não me incomoda. Deixa que esse beat droga, E você falou que é prova. Olha só como cê perde. Sua rima é amadora. Se é prova, o aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem 4 anos na batalha que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo o uma nave, tirando a prova. do Discordou, eu tô na bordo, eu já concordo x sobe paulistana na sua mente, o JP só pit morto Tô visitador, adorador, agora que o WM já chega no pit, ele tem que te Cê fala sobre a porta da hora né irmão vem vem meu é o WM, abordei a missão W